Você é malvado, Faís. É, eu vi. <risos> eu eu vi Por isso que eu jogo a ração assim, separado, porque eu sei que ele corre atrás. Não, mas eu busco pra ela. Aonde? Aísca. Vou pegar o Ivan. Eu vou pegar o Ivan. Eu vou pegar o Ivan. Aísca. É porque eu vou é, trocar, ó. mãe tá chamando.